Enxalá, muito ouro! O assunto de hoje é esse metal precioso em que você já deve ter pensado em investir, mas ainda não sabe como. Vem comigo que eu vou te explicar. O ouro tem sido um dos investimentos mais buscados por aqueles que querem se proteger do vai e vem do mercado. Isso acontece principalmente por dois motivos. Ele é nos ativos financeiros mais seguros, já que é sempre muito buscado, ou seja, tem uma demanda garantida, mas a quantidade disponível aumenta muito lentamente. Além disso, as maiores potências do mundo têm as suas reservas de ouro, justamente como proteção cara da riqueza. Ficou interessado? Então, presta atenção. Existem algumas formas de investir nele hoje em dia. Uma delas é diretamente pela Bolsa de Valores e pelo Home Broker. Nesse caso, o processo é parecido ao de investir na ação de uma empresa. A B3 oferece três opções de contratos para quem quer investir no ativo. Anota aí. OZ1D, OZ2D e OZ3D. O que muda é só a quantidade em gramas negociada em cada contrato e a liquidez. Outra opção são os fundos de investimento que aplicam em ouro. Funciona assim, o investidor compra algumas cotas junto com outros investidores. A gestão do fundo fica por conta de um especialista, que aplica esse investimento no que a gente chama de contratos futuros de ouro. Nesse caso, o quanto você vai ganhar depende muito da variação do preço do metal, e o gestor do fundo é remunerado com uma taxa. Também dá para investir em ouro pelo Certificado de Operações Estruturadas, que é o tipo de investimento que combina características da renda fixa e da renda variável. Ainda tem a opção de comprar barras de ouro, mas isso não é nada comum hoje em dia, já que pode ser arriscado. Agora que você já entendeu as formas de investir em ouro, é só abrir uma conta aqui na Genial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita para compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima!